Eu passo a maior parte do meu tempo aqui em cima, no topo da minha cabeça, imaginando pessoas em outros lugares, me imaginando no passado no futuro, tendo conversas que nunca vou ter, talvez até resolvendo problemas que não aconteceram ainda. E é aí que eu começo a procurar minha felicidade e coisas que virão, aceitando prêmios que não existem, fazendo parte de algo que eu nunca experimentei. Mas, às vezes eu me lembro que com as coisas felizes existem as pequenas coisas, os pequenos prazeres, e eu tento categorizá-los sempre que consigo como assistir um bom seriado comendo pipoca, ficar olhando para o teto, ouvindo um podcast ou o simples ato de comer pizza com as mãos, terminar um trabalho de edição, achar algo nostálgico que não veja há muito tempo, ou pisar em folhas secas, ouvir o barulho da chuva, ver a construção delicada de uma bolha de sabão gigante ou até assistir o sol se pôr. Eu adoro pegar o relógio nas exatas 12h34, descobrir uma música nova, olhar para filtros dos sonhos ou até terminar de ler um livro. Dou vários deles. Gosto de tomar sorvete, tirar fotos com meu celular ou tentar aprender uma música nova. Mas e se isso é felicidade? E se felicidade é a prática de uma pequena coreografia desses pequenos prazeres? E se sempre foi assim? E se eu estou por trás da minha pequena lista de pequenos prazeres? Que estaria na sua lista.